Gente, atenção, vocês aqui de Três Lagoas, tá? Porque o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul abre hoje, quarta-feira, as inscrições para o curso de eletricista de sistema de energias renováveis. Os alunos vão receber uma bolsa de R$ 80,0. Reais. Eu conversei com o diretor do Instituto Federal, o professor Valderisco, falou sobre esses cursos. Vamos acompanhar a entrevista. Bem, a gente abre agora na quarta-feira. O curso de instalador de placas solares, eletricista de sistemas renováveis. Serão 120 vagas aqui para o campus de Três Lagoas do Instituto Federal. É um curso de qualificação profissional para ingressar nesse mercado de placas solares de energia solar. É um curso que vai funcionar às quartas, quintas e sextas durante o período noturno. E sábado vem também, em alguns sábados, para praticar né, a, a instalação de placas solares. E tem uma bolsa também para quem vai fazer o curso. Isso, uma bolsa para custear as despesas desse estudante, inclusive, que, de transporte, alimentação, um valor de R$ 800,00, então, para o estudante participar desse curso, que deve ter uma duração de dois a três meses. O porquê desse curso, professor, nesse momento? Olha, a energia solar no país vem crescendo de forma exponencial, então, há uma necessidade de profissionais nessa área. Então, é um programa do governo federal, chamado Energife, de energias renováveis, para qualificar profissionais nesse, nessa área de, tam, de tamanho expansão. E as aulas vão acontecer aqui mesmo, no Instituto? Isso, utilizamos tanto os laboratórios nossos de eletrotécnica, a sala de aula e os telhados didáticos para instalação e prática né, de, junto às placas solares. É um curso rápido, então? Isso é um curso de 200 horas, então não é de uma semana, mas também não é de seis meses. É um curso de dois a três meses. Então, tem que ter essa paciência de aguentar esse período, porque é uma introdução, porém, tem um conhecimento já o suficiente para o profissional se diferenciar no mercado. É por dia? Quantas horas são por dia as aulas? Das 7 às dez e meia, aproximadamente, por dia. Então, quarta, quinta e sexta-noite. E sábado vem aqui também, porque a gente precisa do, da, da, da luz solar né, em algumas aulas, principalmente na aula prática. Então, também virá o sábado. E quem que pode participar pode se inscrever? Olha, qualquer cidadão pode participar, desde que tenha o um ensino fundamental. Então, não exige o um ensino médio, desde que tenha é, 18 anos, né, acima de 18 anos, porque vai lidar com energia elétrica, então não pode ser menor de idade. Esse é o primeiro curso assim, que vocês oferecem? Ofertamos, no ano passado, 80 vagas desse mesmo curso e agora ofertaremos 120. Ou seja, foi um sucesso, ano passado, as, a, os dois cursos que ofertamos. E agora iremos triplicar, né? na verdade, aumentar essas vagas. E teremos uma turma em julho, uma em junho, uma turma em setembro e o ano que vem, em março, mais uma turma de 40 em cada dessas turmas. É interessante porque atende a necessidade do mercado agora, né? o que o mercado está exigindo. E ao mesmo tempo também oportuniza as pessoas a terem uma qualificação profissional e ainda dá uma ajuda de custo. Né? Isso. Tem muita gente que já trabalha com instalação de placas solares também no Brasil. Mas começou é, de forma até artesanal, sem o conhecimento técnico. Então, há muitas reclamações da forma que foi instalada, de manutenção. Então, não vem apenas para é, ingressar essas pessoas. Há a possibilidade de ingresso também nesse mercado. Mas, para quem já está no mercado, também se qualificar e aperfeiçoar nesse, nesse ramo. Como fazer a inscrição? É, entre no site do Instituto Federal, ifms.edu.br você vai encontrar essa informação do curso, a propaganda, e ali você entra e a inscrição então vai ser totalmente pelo site. E, em último caso, pode entrar em contato aqui com o campus, vir presencialmente aqui no campus Três Lagoas que a gente informa. A inscrição é de graça ou paga o valor? Isso, não, a inscrição vai ser gratuita e a seleção vai ser via sorteio. Né? Então não vai ter prova, não vai ter outro método. A gente vai pegar a quantidade de inscritos e sortear dentro dessas 120 vagas. Obrigada, diretor. Certinho, a gente que agradece.